Será que agora, mano? Uou, olha o Queen Jet, cara! Eita, caraca! Olha a torre, mano! Cara, da Crystal Dynamics, cara. A gente acertou naquele vídeo que a gente fez. Nossa! Nossa! Cara, o Homem de Ferro. O Thor. Cara, só falta ter acertado tudo. E o Capitão América. Bruce Banner. Será que vai ter o Gavião Arqueiro? Se tiver o Gavião Arqueiro, acertei o bolão. Não, não tem, não. Cara, muito maneiro a roupa do Capitão América. Olha essa armadura do Homem de Ferro, cara. Cara, muito maneiro também o visual do Thor. Lembra muito do Ultimate. Uau! <risos> Caramba! Nossa, se o jogo for assim! Cara, que gráfico lindo! Será que eles estão lutando contra a Hydra, cara? Cara, com certeza deve ser. É a Hydra! Aquele tanque ali tava no filme lá do Capitão América! Caramba! Uou, uou, uou, Caramba Cara, esse jogo tá lindo Esse Hulk tá muito igual ao Do Mark Ruffalo dos filmes, cara Cara, essa roupa do Capitão América Pra mim, ó, nossa Se for pra jogar com um herói, já tem o um Capitão América Cara, olha a mecânica de combate, velho nossa senhora, olha, olha as manobras da viúva negra, cara. Tudo que eu falei naquele vídeo tá acontecendo. Mano! Cara, só falta ser o Kang ou alguma ameaça assim maior do que a Hydra. Tem que ser. Eu aposto no Kang porque o. Ultron e o Thanos já vão estar no Marvel Ultimate Aliens, então eu tiro eles da jogada Ué, o tempo passou Eita Capitão América morto, Tony Stark Velho, o jogo vai ter um salto Temporal Caraca, o Thor morto Também? Não, o Thor tá vivo Que isso Que isso que ela tá Caraca, mano Nossa, cara, abominação Uou! Caraca! E esse jogo agora tem minha atenção. Já tinha antes, mas agora... Nossa, velho. Impressionante. Impressionante. Curti. Curti demais. Por favor, Sean diretor Crystal Dynamics and Bill Roseman, Vice President and Creative Director Marvel Games. Nós estamos muito animados para mostrar para o mundo o jogo dos Vingadores. Algum tempo atrás, Crystal Dynamics e Marvel começaram a criar uma mecânica para um novo jogo. Um que combine a ação épica com uma história incrível. Um jogo que os nossos jogadores podem ter uma experiência tanto no single player quanto no co-op. Eu tenho alguns jogadores de verdade, e yeah, alguns sonhadores aí, e yeah, é ótimo, ótimo. E vocês estão no festas a ver o primeiro jogo de super-heróis diferente de tudo. Você vai ver as nossas a interpretação da Crystal Dynamics desses personagens. Tão marcantes. Caraca! Eles vão fazer o quartel também do, dos Vingadores da Costa Oeste. Vamos fazer o LKR. Mas depois da tragédia, da destruição do quartel dos Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores vão se separar. E aí, o jogo vai fazer isso. E a única esperança é você reunir os heróis mais poderosos da Terra. Numa história completamente nova. Que vai juntar todos os heróis da Marvel com a humanidade. Acho que é live e lutar para conseguir ter ela de volta. Cadê o Gavião Arqueiro? Esse, essa história é sobre abraçar os nossos poderes individuais, juntos, são mais Eles são mais poderosos. Cadê o gavião arqueiro, cara? Uou! Cara, ficou muito maneiro os visuais. Olha esse Thor, cara. Me lembra muito do Ultimate. Nossa, olha o Hulk, cara. Tá muito parecido com o do filme. Cara, também tá muito maneiro. Se continuar com aquela mecânica que mostrou ali, rapaz. Agora uma ferro. O cara também ficou lindo essa armadura. Nossa. Square Enix, você já ganhou meu coração. Pega meu dinheiro. Caraca. Não. Quem são vocês de novo? Eu pensei que ia ser os atores, eu pensei que apareceu o Chris Evans, o Mark Ruffin. Mas isso é até interessante, porque por muito tempo a gente teve jogos baseados em filmes. A gente teve um jogo do Quarteto Fantástico para o PlayStation 2, a gente teve também o jogo Marvel e Alliance e também tivemos vários jogos do filmes do Homem-Aranha, o jogo do Incrível Hulk do PS2. Mas os estúdios começaram a ver que ficava muito caro para produzir esses jogos. Eles não tinham um retorno tão bom quanto esperado. Isso porque esses jogos eram muito adiantados pela produtora para serem feitos e eles saíam com um resultado insatisfatório. E aí é por isso que agora eles estão até trazendo um time de dubladores. Então esses caras que vão ser os novos maiores heróis da Terra no jogo. A gente não vai ver o Chris Evans, o Robert Downey Jr. nem o Mark Ruffalo. Eu acho que é uma boa estratégia, porque aí você não tem que pagar uma quantia exorbitante para os atores terem que dublar esses personagens. Imagina só quanto que deve cobrar o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. somente para dublar o Homem de Ferro. Então... É uma boa estratégia. Isso pode seguir no futuro para a gente ter outros jogos de super-heróis. Se você parar para pensar, no jogo do Homem-Aranha, a gente também teve isso. E no jogo do Batman, Arkham, mesmo sendo da DC, eles trouxeram de volta o Kevin Conroy e o Mark Hamill, que ficaram muito famosos pela série animada do Batman de 1990. Então, cara... É, eu achei essa, isso é uma boa escolha. Eu gostaria de ter visto os atores? Sim. Eu gostaria de estar vendo aqui todos os Vingadores que a gente conhece dos filmes? Lógico. Mas isso daqui é bom porque você separa e aí você pode criar um próprio universo do jogo. Pelo que deu pra entender, a história vai se basear. Vai ter um evento que vai explodir o quartel general dos Vingadores da Costa Oeste, e a partir disso, os Vingadores vão se unir pra conseguir deter uma nova ameaça. Eles têm que se unir novamente depois de terem se separado a danger to society. That was the question, Bruce. That was the question. Did you even check the science? It was a science? heist, Bruce. No. We were outsmarted. Yeah. The Terrigen reactor was unstable. <sighs> and you knew that, you knew that, and you still paraded it before the entire world. So what? We just give up? We didn't give up, Tony. We failed. At least I can admit that. <sighs> no, we failed. Interessante. Os Vingadores estão separados. O Bruce Banner culpa o Homem de Ferro por alguma coisa. A gente não deu para entender por esse teaser. E aí, o Homem de Ferro quer conseguir reverter o que ele fez. Não é pra ele. Ele quer fazer isso pra honrar a memória do Capitão América, o Steve Rogers. Eu achei isso muito bonito. Cara, eu tô muito animado pra poder ver isso. Eu gostei da personalidade também do Bruce Banner. V vamos ver agora o que, que o Scott Amos fala. Vocês acabaram de ver um pouco do nosso cinematic do jogo da campanha do Marvel Avengers. E para o lançamento, vamos ver o jogo... Vamos jogar essa aventura. Estamos há anos para fazer esse jogo, para continuar fazendo conteúdo regu regularmente. Como nos Vingadores, vocês são mais fortes juntos. Você vai poder jogar com quatro jogadores online, com suas habilidades extraordinárias, customizando, crescendo, mudando o poder de seus, po seus, seus, seus personagens, Cara, isso é quase que um DC Universe Online. Tu vai poder customizar o seu personagem e fazer ele a seu bel prazer. Uou! Eles não vão ter loot box, não vão ter jogo Cara, não vai ter pay to win tu não vai poder pagar para conseguir uma skin melhor e... Cara, muito bom Esse jogo vai ser feito, produzido pela Crystal Dynamics Marvel Games, eu quero agradecer a todo mundo Pô, maneiro Eles estão agradecendo a todo mundo pelo lançamento. E agradecendo a todo mundo e todas as equipes envolvidas na produção desse jogo. Muito legal. Cara, eles vão mostrar uma gameplay agora, velho. Vou mostrar um pouco do jogo, cara. Vou mostrar os heróis em ação, os Vingadores em ação. Cara, vamos poder ver os Vingadores em ação no PS4, Xbox One, Stadia e PC. Temos você cobrado. E estamos animados de partenhar com a Playstation para trazer algumas incríveis surpresas para a Playstation. Uou! Wow. Vão trazer conteúdo também exclusivo para a Playstation. Vão, vão ter acesso primário beta. E vão ter benefícios únicos a serem revelados no futuro no game. Quando a gente vai poder jogar o jogo? Vai ser um lançamento. O meu a minha data é dia 15 de maio de 2020. Vamos ver. Vamos ver, cara. E é agora que eles vão soltar a gameplay, Eu tenho um plano, mas esse é arriscado. Esse cara é Homem-Formiga? É, o Homem-Formiga, o Hank Pym. Nossa, muito... Muito diferente esse visual, não, não esperava isso. Dia 15 de maio de 2020, eu tô certo! Vai sair para a Stadia, vai sair para o Xbox One, vai sair para o PC e vai sair para o PS4. Com o PS4 tendo um conteúdo exclusivo. Cara, que anúncio impressionante. Eu tô, eu tô impactado, cara. É, valeu a pena ter a conferência inteira só para chegarmos nesse momento. Isso foi o que eu achei. Eu espero que tenha ficado um vídeo muito legal e você tenha curtido bastante. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal porque isso ajuda demais o nosso conteúdo. Para mais vídeos, se inscreve também e se torne você também um herói de hoje. Temos vídeo toda semana onde sempre estamos tentando trazer alguma novidade sobre esse mundo nerd. Um forte abraço e um dupla H para você. It's got a plush!